What's up, what's up? Any aqui. Hoje vamos falar N do Chord Sequence, o novo player da Reason Studio. Primeiro vamos ver a interface do Chord Sequence. Para tal, vamos inserir o Chord Sequence. Para inserir, clicamos no separador Players. Selecionamos o chord sequencer, arrastamos para o nosso rack e prontos, lá está. Do lado esquerdo temos as opções para definir o acorde e a nota da música. Como se pode ver tem acordes para diversos gêneros musicais. No centro temos os botões para a execução dos acordes. Os botões estão divididos em quatro categorias denominados por Seguro, Alternativo, Explorar e Surpresa Mais em diante falaremos de como usá-las ao nosso favor Do lado direito temos algumas configurações de execução ou seja, dinâmica do instrumento e o timing Já na parte inferior temos o sequenciador espaço esse que serve para compor E por fim na parte superior temos os Patterns, ou seja, padrões Espaços onde nós gravamos os nossos acordes ou as nossas progressões. Sem é mais rodeios está na hora de ver o Chord sequence em ação. Ups! Não este chord sequencer, é este sim. Espera um pouco, vamos começar de princípio. Existem duas maneiras de executar o Chord Sequencer A primeira é através do teclado do computador ou MIDI controller A segunda é através do mouse Ainda com o mouse podemos selecionar no acorde desejado e arrastar para nosso sequenciador e compor. clicamos em clear para limpar além de arrastar para o sequenciador também podemos gravar os nossos acordes agora vamos mostrar como copiar um acorde para um padrão diferente para tal, clicamos o número contendo o padrão que se pretende copiar. De seguida, clicamos na setinha das opções. E selecionamos copiar acorde e sequência para o padrão desejado. Duplo clique sobre o acorde para remover. Para editar um acorde é muito simples, basta clicar a opção editar que está do lado direito e de seguida adicionar ou remover a nota desejada. Já temos os nossos padrões registados, agora vamos fazer o arranjo da música. Para tal, basta clicar em qualquer padrão e criar automação. Feito isso, o Reason cria uma nova pista para o Chord Sequencer. E nesta pista dá-se duplo clique para desenhar a automação. Depois de desenhar o clipe da automação, clique na setinha que aparece no lado superior esquerdo do clipe para selecionar o padrão desejado. E por fim vamos mudar a cor do clipe para facilitar a diferenciação. Em seguida, vamos ver as configurações de dinâmica do instrumento, aka Velocity. Nas configurações de Velocity, temos duas opções, a original e fixa. Como o nome já sugere, fixa, o volume das teclas mantém-se no mesmo nível, ou seja, todas as teclas ficam com o mesmo volume. Já original, o volume das teclas fica no valor padrão, isto é, fica da forma como a equipe da Reason Studios programou ou registrou no chord sequence. Agora vamos falar do timing. Timing é a função que define a velocidade do som de uma nota em relação à outra. Agora vamos remover o bass Vamos adicionar uma nota fundamental grave Agora vamos adicionar agudos no topo da oitava. E por fim temos o botão para mudar a oitava do acorde. Caso tenha gostado, deixem um like, subscrevam-se ao canal, ative o sino de notificações e deixem nos comentários qual é o tópico que gostariam de ver abordado num próximo vídeo. E caso contrário, agradecemos por ter nos acompanhado até aqui. Nós vamos dar continuidade fazendo o arranjo, trazendo outros elementos para ouvir o corte sequenciar no contexto.